Fala galera, eu sou Maicon Gomes, seja bem vindo ao meu canal e hoje eu vou falar de uma coisa muito importante aqui no estudo do violão ou de qualquer outro instrumento, do cavaco, da guitarra, do baixo que são os arpejos, isso mesmo, os arpejos e pensando junto com a escala cromática que é muito importante, eu acho que tem que reforçar sempre a escala cromática porque ela é muito importante para a gente entender o braço do instrumento que a gente está tocando como que a gente vai movimentar é, onde estão as notas aqui no braço do instrumento Tanto do violão, do cavaco, da guitarra, do baixo Então é a melhor coisa que a gente tem que praticar Escala cromática E entender a escala, como é que ela funciona aqui no braço do instrumento E depois praticar os arpejos Eu vou começar aqui ó, com o seguinte Escala cromática, eu vou deixar ela aqui agora na tela aqui para vocês Dó, Dó sustenido Ré, Ré sustenido Mi, Fá, Fá sustenido Sol, Sol sustenido, Lá, Si e Dó. Beleza? Agora vamos praticar isso aqui no braço do instrumento? Vamos lá. Ó, se eu tenho aqui a primeira corda solta afinada em Mi, eu localizo a escala cromática aqui, a nota da escala cromática, a nota Mi, e aí se eu ando aqui uma casa, ó, eu estou andando uma nota na escala cromática, então a próxima nota aí seria o Fá. Se eu andar mais uma, Fá sustenido. Se eu ando mais uma, Sol. Se eu ando mais uma, Sol sustenido. Mais uma, Lá. Mais uma, Lá sustenido. Ah, Maicon, mas para que eu preciso saber disso? Pelo seguinte, a escala cromática ela não serve só para você fazer saber as notas, ela serve também para você saber usar, andar com os acordes aqui e fazer todas as notas. Por exemplo, se eu estou fazendo aqui um Ré, eu localizo o Ré na escala cromática aqui, ó e se eu ando uma casa, eu tenho um acorde de Ré sustenido. Se eu ando mais uma, eu tenho um acorde de Mi, com a mesma forma, tá vendo? Estou só andando nela para frente, ó. Eu tenho Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e a mesma coisa voltando: Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó. Viu? Tudo isso com a mesma forma. Por isso que eu tenho que saber a escala cromática. E agora vamos falar dos arpejos. Da formação de acorde da tríade maior, nesse caso. tá usando aqui ó, a tríade de Dó, que é o Dó. A terça do Dó, que é o Mi. Dó, Ré, Mi. E a quinta do Dó, que é o Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então vou estar tá usando o Dó, o Mi e o Sol. Para formar aqui um acorde. aqui ó Eu pego as três primeiras cordas aqui, de baixo. Aqui na terceira corda solta eu já tenho o sol. Na primeira solta eu já tenho o mi. Então só vai me faltar um dó. Eu tenho um dó aqui logo na segunda corda aqui, ó, na primeira casa. Aqui eu tenho um dó. Vou tocar só as três cordas de baixo. Beleza? Agora eu vou andar com esse dó aqui. Eu já tenho essa forma do dó. Decorei ela. Agora eu vou andar aqui, ó. E vou fazer um outro dó aqui embaixo, ó. Também nas três primeiras cordas. Agora eu venho aqui na quinta casa, na terceira corda, eu tenho um Dó. Aqui na segunda corda, na quinta casa também, logo embaixo dele, eu tenho um Mi. E aqui na primeira corda, na terceira casa, eu tenho um Sol. Tenho mais um acorde de Dó. Então eu tenho um acorde de Dó aqui. E tem um acorde de Dó aqui. Estou só invertendo. Invertendo a ordem das notas. Agora eu vou fazer mais um aqui para baixo. Ó. Descendo aqui, eu tenho embaixo aqui na primeira corda. Na sétima oitava casa aqui, ó eu tenho um Dó. Logo em cima dele, eu tenho um Sol e logo em cima uma casa aqui ó na nona eu tenho um mi então eu tenho outro acorde de dó tá vendo esse exercício é muito importante você ir mapeando o braço você saber fazer o acorde e você saber o arpejo dele Aí você vai mapeando isso, vamos fazer com a um acorde de Ré, ó. Se eu tenho aqui o Ré, eu tenho o Ré, que é a minha tônica. Eu tenho a terça do Ré, que é o Fá, ó. Ré, Mi, Fá, nesse caso Fá sustenido, que é a terça maior. E tem o Lá, que é a quinta. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então eu preciso aqui de um Ré, de um Fá e de um Lá. Eu tenho um Lá aqui na terceira corda, segunda casa. Tenho um Fá aqui também, ó segunda casa primeira corda e tem um ré aqui na terceira casa segunda corda então tenho aqui o acorde de ré se eu andar com ele igual eu fiz com o um acorde de dó eu tenho aqui ó tá vendo aí se eu andar com ele de novo eu tenho aqui ó Ah, Maicon, como é que você achou as notas aí fácil? Escala cromática. pego a corda solta, acho a nota na escala cromática e vou mandando uma nota aí vou mapeando. Tá ok? Então fica aí essa aula aí. Se você gostou do conteúdo, é, comenta aí, curte, compartilha e se inscreve no canal para a gente continuar seguindo aí. Valeu, um abraço!